Olá, eu sou Gilberto Susba, fundador de Vida Magni e idealizador do Mind Free, e eu tenho explicado como libertar a sua mente pode ajudar você a ter calma e contentamento no mundo frenético. Isso vai ajudar você a construir uma blindagem anti-estresse, para não ser mais sugado pela espiral negativa do estresse, ansiedade, exaustão, tristeza, infelicidade. Esse é um vídeo rápido, onde eu vou responder as principais perguntas e dúvidas que recebi por e-mail ou que foram deixadas nos comentários sobre o curso Mind Free. As questões gerais são sobre por que fazer o Mind Free? Para libertar a sua mente, para ter uma mente mais livre e realmente sentir a alegria e o prazer de viver, para ter a sensação de controle e satisfação de realização na vida, para ter mais motivação, concentração e foco. Enfim, para aprender a controlar os estados emocionais negativos, como estresse, ansiedade, exaustão, infelicidade, tristeza. Outra questão gira em torno do que o, que o Mind Free vai me ensinar. Bom, com o método Mind Free, você vai aprender a ter mais controle sobre seus pensamentos, emoções e impulsos. Você vai aprender a cultivar um pouco do elemento imaterial no seu dia a dia. E vai mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o mundo. E a outra questão geral é como o Mindfree vai fazer isso? Bom, explorando conceitos, estratégias, técnicas e ferramentas da sabedoria antiga, da ciência moderna e da tecnologia atual. A metodologia Mindfree fundamenta-se na filosofia clássica, na neurociência, no Mindfulness e muito mais. Você vai receber vídeo-aulas gravadas, material de apoio para baixar e aplicar e exercícios para realizar diariamente. O que você precisa fazer é assistir às aulas, anotar e praticar. Você vai descobrir que 15 a 30 minutos de treino por dia podem mudar a sua vida. Lembre-se, é o treino que vai transformar a informação em conhecimento transformador. Gilberto, quem deve fazer esse treinamento Mindfree? Eu vou começar a responder essa pergunta pelas possíveis dificuldades que podem estar acontecendo com você agora. O treinamento é recomendado para quem tem se tornado uma pessoa cada vez mais mal-humorada, irritável, se irrita fácil. É, para quem reduziu a sua vida social ou simplesmente não quer mais ver as pessoas. Para quem não quer lidar com atividades corriqueiras, como abrir correspondência, pagar contas, retornar chamadas telefônicas. Para quem fica exausto com facilidade, para quem parou de fazer exercícios físicos, para quem costuma adiar ou ultrapassar prazos. Para quem tem apresentado mudanças nos padrões de sono, dormindo demais ou de menos, ou para quem mudou os hábitos alimentares. Outra forma de saber se é para você é observando as desculpas que você utiliza para não mudar o seu estilo de vida. Tipo assim, existem coisas sobre as quais eu não tenho escolha, como ir trabalhar. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou ficar para trás. É vergonhoso mostrar fraqueza no trabalho. Eu não fui criado para reservar tempo para mim mesmo. Eu só consigo me divertir depois que todas as minhas obrigações forem cumpridas. Eu sou responsável por cuidar de muita gente. Seria errado eu me colocar em primeiro lugar. Se qualquer um desses motivos diz alguma coisa para você, talvez você precise começar a perceber que muitos deles dependem de velhos hábitos de pensamento que aprisionam a sua mente. Independentemente da sua situação, o Mind Free vai ajudar você a dar a volta por cima de uma maneira rápida, eficiente e duradoura. Outra forma de responder a essa pergunta é dizer que esse é um treinamento voltado para quem realmente quer recuperar a alegria e o prazer de viver, para quem quer ter a sensação de domínio, de controle, satisfação e realização na vida, para quem quer ter mais motivação, concentração e foco. Enfim, é para as pessoas que não querem mais ser arrastada pela espiral negativa de estresse, ansiedade, exaustão, tristeza e infelicidade. É para quem quer aprender a criar uma blindagem anti-estresse. Se você é uma dessas pessoas, esse treinamento é para você. Bom, eu espero que eu tenha respondido suas dúvidas sobre o Mindfree. E que você esteja pronto para aproveitar a oportunidade que se abrirá em breve e por tempo limitado. Agora eu te peço... Role essa página para baixo e deixe seu comentário. Ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu faço questão de responder cada uma delas. Um abraço e até mais!